do Youtube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui jogando com a Manu, né Manu? Isso mesmo, mas eu vim aqui jogar comigo o o... Galera, vou aqui, tô, estou entrando aqui no jogo já, e Manu entra no meu ícone, tá? Tá bom, já tô só esperando aqui você entrar. Que? Eu já tava entrando no outro servidor. Ah, tu já entrou, tu não entrou servidor não manu? Uh, tô só esperando você entrar vou entrar com você já entrei já tô entrando aqui cheguei e galera oito meses atrás tinha um, um vídeo do mesmo jogo transporte simple leito é oito é, meses muito atrás tempo. né manu é já faz muito tempo tô entrando Aí, oi. Oito meses Ah, oi Manu, tudo bem com você? Manu, tu fica esperando lá aqui o ônibus Que eu vou dirigir pra você, tá? Tá bom, vou sentar aqui Nossa, eu ativei o F1 Eu gosto do, desse ônibus Eu tô aqui com o menininho sentado esperando hum. Brilho, Ah, tô vendo você, eu acho. Ah! Meu ônibus ali! Oi, tudo bom? Oi, só deixar aqui da ré. Ah, já entrei. Tudo bem. Vamos buscar outras pessoas. Sabia que eu gosto de brincar que isso é o motorhome nesses jogos de ônibus? Uhum. Uhum. Motorhome é uma... Galera, pra quem não sabe quem Que é motorhome É um ônibus casa Tu sabe o que é um ônibus casa, Manu? Um ônibus que dá pra morar dentro Isso mesmo Eita! Não vai bater lá no mar de novo, não Pelo amor de Deus É, galera que A gente tava jogando outro jogo, né? Que a gente tentou gravar e não deu certo, né? Hum. Né, Manu? Vou dar zero estrelas pra você, se você me levar até meu ponto de partida. É onde? Tu vai pro aeroporto, é? É, pode ser, né? Eita, misericórdia. Ixi, esqueci um um É. O menino até foi embora. destino destino ao vou... aeroporto, certo? É. Eu não sei onde é o aeroporto, não. Pois eu sei. Ah, ah é. Eu acho que eu não me lembro de que é. Que faz oito meses que eu não jogo esse jogo. Ele deve ser atualizado também, né? É, e a gente nunca jogou. Quer dizer, você já jogou, eu nunca, né? Eu já jogou, né? Sim. Mas vamos procurar... Ah, já achei o nome aeroporto inglês. Airport. Sei lá como é que se lê. Faz tanto tempo que eu aprendi. Eita! Eu tava tanto que olhando pro nome aeroporto inglês que chega a bater. Ah, ainda tem um, uma, um parque na floresta ali. Nossa. Vamos seguir, Arilho. Vamos seguir o nome aeroporto. Eu vou ah, seguir, tá? Eita. Que tem estação de morte. Quase ah, bateu. Ó, eu vou machucar aqui. Se eu ganhar um arranhão, viu? Não lhe pago tá bom aí eu estou indo bem é agora está né agora agora tá bom mano Ah, aí, eu, aí, é, Sim. ali... Ali era o porto. Vou, vou ficar atrasada para o meu voo. Não vai é nada? Eu vou a pé. Teu, vo, teu voo é, é que horas? Ah, é. Ah, aqui eu não tenho nem um relógio para ver que horas são. Mas é de 5 horas da tarde. E... Ah, tu não vai estar atrasada não, porque agora que são três. Ah, tá né? Mas é que você sabe, né? O voo sai de cinco, mas tem que chegar bem antes. É um voo internacional, então tem que chegar muitas horas antes. Muitos anos? Muitas horas antes. É um voo internacional, então tem que chegar horas antes. Floresta Park Vamos ter que pegar uma trilha bem um pouco Bom, complicada para o aeroporto. Que que... Parece que eu vou ter que ir de sete horas pelo menos, né? Estamos indo em uma trilha bem meio complicada, mas tu não tá levando nenhum arranhão, né? Deixa eu virar aqui aqui. Chegamos. É, mas, mas, mas, mas o aeroporto tá ali. Eu sei, mas. Só que aí eu vou fazer. Eu vou entrar na estrada. Ou tu não. vai a pé mesmo? Vou a pé mesmo, é muito mais rápido. Mas e tu não vai me pagar, não? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, não. Tu esqueceu o dinheiro em casa? É, agora você vai estar sem dinheiro mesmo. Volta Deus, aqui! Você... Ai, Tem que pagar Deus. o ônibus! Não, vamos esconder! Ei, pera, Você já tá aqui! Sai! Socorro! Vamos esconder ali! Ah, ufa, Estou aqui. entrando! Aqui você não me ver. Agora eu. Mano, agora vamos reiniciar o jogo? Vamos fazer agora tudo de novo, só que agora de trem. Eu vou dirigir então. Eu que vou dirigir, trem é melhor. Ah, sim, sei. Só deixa eu ir lá pra onde que pega os trens, se não é aí não. Eu já... Eu vou de shift. É um pouco longe, tá? Tu me espera aí. Não, me siga. Eu vou indo, vou fazer o quê? Tu espera ali na parada de trem ali, onde que tem aquele trem ali, mas só que tu não entra, tá? Vou entrar. Ali deve ser bem melhor. Não, por favor, não entre. O meu trem vai ser muito melhor, prometo. Ainda bem que ele já tá indo embora. Ei, pera ainda! Volte! Pode ah, ir! Agora. Mano, fica aí, fica aí, fica aí que eu vou, vou buscar o meu trem, tá? Eu vou ir pulando, galera. Eu, hein? É pra ser mais rápido. Eu vou dormir enquanto você chega. É, né? Eu, voltar, é. É. De... eu vou voltar é. de... agora de... Eu vou pular de... agora Aí a gente... Que, é que você que você está em outra cidade que eu estava também. Tá então, vou era para as 8h30 da noite. O horário da cidade. Qual cidade? Vamos impedir que é o horário de Orlando. Que tal? Que tal me fingir que é o horário de Orlando? E é então, a que horas. Eu não sei que horas é em Orlando, mas vamos fingir que é esse horário, tá? Tá, né? Jeito. Eu tô meio perdido. É, você ainda não entrou no ônibus, pelo amor de Deus. Não entre ah, no já... ônibus, por favor. No, no Eu caso. só tô meio perdido. Tenho, um, tenho um na minha frente. Por favor, não entre. Uau, oh, wow. volte aqui, trem. Não, vai de trem só. Só vou pesquisar. Eu vou me, vou me atrasar pro trabalho. Vou me atrasar pro trabalho. É pro trabalho, né? Não é pro aeroporto, né? Trabalho. Opa, tem outro trem ali! Não pegue ele! Eu tô procurando no, no onde que tem trem. Onde que tem trem. Eu acho que eu vou seguir esses trilhos. Meu Deus do céu, por favor, encontre um trem aí largado e dirige a mas ninguém vai largar tá um trem. Tão ninguém. Aqui. Eu Deus. tenho certeza que ninguém vai me largar um trem. O que tem nesse Onze? trânsito? do shopping. Quer dizer, 11 minutos de vídeo e você é nada do trem, né? É verdade. Como que tu viu meus minutos? Você tá apresentando a tela. Ah, é verdade, né? Eu consigo ver tudo que você tá fazendo. Você tá em frente a um prédio. Laranja e rosa, tá mexendo aí. Eu, ir, eu tá tô indo. perto do aeroporto. Eu tô... Você... Eu vou reiniciar tá aqui. Ah, meu eu Deus Tu tá Deus jogando você. aonde? No computador ou no tablet? Computador, meu Deus do céu. me, me Então como é que tu tá vendo a apresentação? Eu não tô vendo nada do mito aqui no meu computador. Eu tenho duas telas, querido três telas né é essa aqui só duas tá ligada só duas está ligada né é eu, eu vou uma seguir resposta, esses trilhos né? ver se eu acho meu deus do céu eu vou pegar esse ônibus aqui Não, mano sai agora dele e me espere que eu achei era aqui perto meu Deus, eu vou seguir só você, Só que eu então. vou entrar, eu só que eu vou no do da Azul. Meu Deus, era que pé. Ô, Miguel, eu vou Bura. seguir você, eu vou seguir você. Eu tô vendo você, vou seguir você. Não, mano, não fica aí, eu já volto. Tô vendo nem um trem aí, Onde você tá. Tu você mais, você vai ver. Abre. Três, dois, um... Já! Ah. Tá. Tô indo. Onde que é teu destino, hein? A aeroporto. Trabalho. Né? Trabalho. Na, na, no Parque da Floresta. Parque da Floresta? Ah, será um milagre? Eu tô vendo um trem. Deixa é. eu que abrir a porta. Ah, Espera, entrei pelo teto. Calma, não consigo sentar. Achei. Oh. Meu Entrei já, vai. Tu não tá sentada, não? Não. Cuidado, tu vai sair. Senta. Não, não. Fica aqui mesmo. Ai, ah, então tu vai sair mesmo do trem. Por nada. Vai, olha, tu por já tá é no final. Por é no final. por favor, 14 minutos. Por favor. Vamos ficar aqui a uma hora. Deus Sabia mesmo. que eu ia fazer Sabia o que com você E a Júlia E a Júlia Eu ia colocar pra jogar vocês Por nove horas Mas eu pensava que vocês não iam aguentar aí E eu, aí eu desisti ah, Amém Chegamos O que saiu Volta Aê. pro cara. Já Volta cheguei. pro trem. Volta já pro sei, trem. Cheguei. Já cheguei. Tá, ficar tá assim. Agora sai pelas portas, tá? Ui, ui. Uh, uh. Aí tá já são agora. três horas, por acaso. É. São três horas. Deixa eu ver. Ai, que horas são aqui? São três e cinco. Aí já são três horas e três. Três e cinco? Eu perdi a hora do almoço! Meu Deus do céu! Já tá na hora do lanche? O que que eu fiz agora? Agora o Roblox tá gravando pelo, ro... pelo gravador dele, que nem grava áudio, sabia? É? Não é, grava nem áudio. gravou o áudio o gravador do Roblox. Que pena que o PKX não tem gravador também. Agora tu vai lançar? Tu vai me pagar por acaso? Não. Porque tu não vai me pagar igual foi no ônibus? Ou porque eu não quero. Ou eu não tenho como gravar. Não tem? Galera, vamos fazer o seguinte, também né, tá meio bugado aqui, né. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês estejam gostados. Se gostou, já deixe seu like, se inscreve no meu canal e ative o sininho. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.